Fala aí, galera, loucos por Drael. Pessoal, de repente você tem o mesmo problema que eu tenho, né? Eu uso óculos e eu não tenho um óculos de EPI, né? um óculos de proteção, é, com grau. Então o que, que acontece, pessoal? Tem locais que você é obrigado a trabalhar com óculos. Eu trabalhei lá na, lá na Petrobras e lá é obrigado a trabalhar com óculos e trabalhar com a máscara é, para covid, né? Trabalhar com uma máscara pro, protegendo ali para covid. Então, eu quero trazer aqui uma algo, né, que é bem legal, que eu achei bem legal e resolvi trazer essa dica aqui para você, ó. Essa máscara aqui, ó, super top. Olha só, você consegue trabalhar com ela mesmo usando o teu óculos. Então você consegue trabalhar com ela, ela te protege, né? É, ela te protege aqui, do lado aqui, ó. Do lado aqui ela é macia, o plástico é firme. E ela te protege toda a tua face, não somente os teus olhos, né? Mas protege toda a tua face. Então ela te protege da Covid, protege a tu, de não cair nada nos teus olhos e nem nada, nenhum risco assim de machucar o teu rosto, tá bom? Fica essa dica aí dessa máscara aí pra você, tá bom? Tá bom? Um abraço aí, família de loucos por Drayol.